Isabela, eu sou aluna do segundo ano do técnico integrado ao ensino médio de informática. Eu sou a Eduarda, sou aluna do técnico de informática do segundo ano, integrado ao ensino médio. Eu sou aluna do segundo ano integrado no ensino médio com ensino técnico no curso de informática. Olá, me chamo Gabriela, estou começando o segundo ano do ensino médio, integrado ao técnico de informática e faço parte do Programa de Conexão Mulher e E inspirado no projeto Entrelaços, Debate de Gênero e Empoderamento Feminino em Redes Sociais, em execução no Campo Sorocaba do IFSP, o projeto Conexão, Reflexão e Conscientização contra a Violência à Mulher. Piciona atender a demanda apresentada ao campus de Capivari do IFSP por diversas instituições que prestam serviços à comunidade capivariana. Dentre elas, a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, da Quinta Kipivari, e o CRAS, no que se refere ao debate responsável e contextualizado sobre o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Fomentar o debate responsável e contextualizado acerca das relações desiguais, tanto no empoderamento das meninas e mulheres, quanto na educação do público em geral, para que identifiquem, denunciem e combatam situações de violência e opressão. Para isso, o projeto já está criando, difundindo e acompanhando a repercussão de conteúdos reflexivos acerca do tema violência doméstica e familiar contra a mulher em redes sociais e em canto local, além de interagir com o público por meio dessas ferramentas disponíveis para nós e a realização de três webinários. Elaborar produtos de extensão do tipo cartilha acerca dos serviços de atendimento disponíveis à mulher, realizar produtos de extensão do tipo vídeo, que além de material de reflexão e divulgação, se constituirá em relatório final do projeto. A própria realização de postagem em redes sociais sugerem disseminação dos resultados, Além disso, os relatórios mensais de atividades serão elaborados em formato de texto jornalístico que serão disponibilizados como notícia na página de projetos de extensão no site institucional do Campus de Capivari. O relatório final de atividades do projeto será elaborado em formato de vídeo e será disponibilizado nos perfis de YouTube e Facebook do Campus Capivari. A partilha acerca dos serviços de atendimento disponíveis à mulher será disponibilizada em formato digital para disseminação via internet e redes sociais, mas também em formato impresso para a disseminação na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em Capivari, além de outros pontos estratégicos. Também serão elaborados outros conteúdos para a disseminação de resultados em congressos e mostras de extensão.